Oi, tudo bem? Então vamos lá para o nosso terceiro passo hoje, do passo a passo da abdominoplastia. Então vocês viram lá, eu analisando minha esposa que não queria fazer, ou que queria fazer e eu que não queria, enrolando ela há tanto tempo. E a gente fez a primeira etapa, o primeiro passo, que foi a história clínica, a queixa do paciente, como que é essa primeira etapa da consulta. O segundo vídeo que a gente fez foi sobre o exame físico, mostrando as indicações, os tipos de abdominoplastia, que se complementa pelo vídeo que a gente já lançou anteriormente da, de abdominoplastia, se você não viu assista no nosso canal, e aqui, como é um tema que a gente gosta muito e é bem requisitado por vocês, eu vou para o terceiro passo de uma consulta sobre abdominoplastia, que é mostrar para o paciente, na prática, as indicações para ela ver se ela se encaixa em alguns desses tipos, e a gente mostra como é a cicatriz para você conseguir enxergar melhor isso, porque uma coisa é eu falar, outra coisa é você enxergar, é você ver, e assim você poder tomar a melhor decisão. Se você fica mais satisfeita com uma cicatriz maior e menos flacidez, porque a gente consegue tirar mais pele, ou uma cicatriz menor e tendo um certo grau de flacidez residual. Então vamos lá. Isso aqui é uma paciente que fica claro o excesso de pele, ela tem tanta sobra de pele no abdômen superior que ele cai sobre o umbigo e deforma o umbigo, como ela também tem excesso de pele no abdômen inferior que faz um avental de pele, ele cai. Note que está tampando a região genital dela, a gente não consegue nem ver os pelos pubianos. Então essa paciente tem muita sobra de pele, tem a diástase, a borda do músculo reto abdominal, que é aquele músculo do gominho, dos gominhos, ele está bem afastado, então fica clara a indicação de abdominoplastia. Conforme é, já falamos no, nos outros vídeos e no vídeo também do exame físico, a gente procura colocar essa cicatriz curvilínea lá embaixo na região dos pelos para ficar bem escondida na calcinha, no biquíni e uma distância boa da cicatriz umbilical. Então essa aqui, é, esse é o pós-operatório dessa cirurgia, que foi amarrado o músculo à distância o músculo reto abdominal, tanto que está mais próximo agora um ventre do outro, porque a gente amarrou ele aqui no centro, fez o um novo umbigo, que a nossa preferência é por esse umbigo mais verticalizado, não aquele umbigo redondo, grande, que a gente está habituado a ver. Isso aqui é motivo, inclusive, de publicações nossas, de livro, que escrevemos na, um capítulo na Sociedade, do livro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, se você tem interesse você consegue ver esses artigos publicados e a, a indicação clara então de uma abdominoplastia com a cicatriz aqui embaixo e tinha tanto excesso de pele que eu puxei essa pele veio aqui embaixo a gente não precisou fazer cicatriz vertical nenhuma outra indicação nenhuma outra técnica então a indicação clara de abdominoplastia vamos lá para o segundo paciente aqui aqui já é uma paciente que não teve filho Note que a bordinha do músculo dela já está mais próxima, ela não tem diástase pelo fato de não ter tido gestação. Tem uma pele de boa qualidade, tem um umbigo um pouco chorão, com pouca flacidez aqui, mas não tem tanta flacidez na parte inferior. É uma paciente que pretende ter filhos, então é aquela que, isso aqui a gente já fez há algum tempo, hoje ela seria uma boa candidata a fazer abdominoplastia é a gente associar o renúvel, que é o jato de plasma para a gente ter uma retração melhor dessa pele e a gente corrigir essa flacidez. Mas a época não tinha e hoje, mesmo hoje, tem alguns pacientes que ou não têm interesse de usar o renúvel ou não têm condições financeiras de, de, de usar o aparelho, porque ele aumenta o custo da sua cirurgia. Então a gente acabou indicando para essa paciente a lipoaspiração, com a ressalva de que a flacidez ia piorar um pouquinho. Note, é um nítido, uma nítida melhora no contorno corporal, piorou um pouquinho a flacidez, ela está com um big chorão, tem técnicas para a gente tratar isso, fio de sustentação, bioestímulo de colágeno, ultrassom microfocado, radiofrequência, próprio renúvel, então tem várias possibilidades aí para ela fazer também, mas ela gostou do contorno e eu ressalto a questão da flacidez, que ela não tinha embaixo, a princípio, por quê? Porque aquela gordura estava esticando essa pele, ela tinha só aquela pochete quando sentava, mas depois de retirada a gordura, ficou com uma dobra aqui embaixo, mas que na visão dela é muito melhor do que uma cicatriz. Agora a gente vai para as dúvidas. Essa é uma paciente que já tinha tido gestação, olha a abertura do músculo reto abdominal dela. A borda lateral do músculo quase que encontra aqui com com a cintura, com o flanco dela. ao tanto que o músculo é afastado no centro. Isso ainda causa o abaulamento. Ela, na vista no perfil, parece até que ela está grávida ainda, de tanto que esse músculo é afastado. Só que ela não tinha tanta flacidez em cima. Note que porque essa pele está esticada pela diástase, ou diastase, como queira chamar, ela não tem aquela pele caindo sobre o umbigo, tem um umbigo de implantação alta, não tinha tanta flacidez. E o principal... Quando conversado com ela sobre as possibilidades, as indicações, ela não queria cicatriz aparente. Podia até ter uma cicatriz um pouco maior do que a cesárea embaixo, mas ela queria esconder, ela não queria cicatriz no umbigo, mesmo sabendo que não fazendo isso, ela poderia gerar uma certa flacidez. Então isso aqui é aquela indicação clara de mini-abdominoplastia. O que é o mini abdômen? A gente tira um pouco de pele na parte inferior do abdômen, a gente descola todo esse abdômen para amarrar o músculo. Eu preciso fechar, corrigir essa diástase, corrigir esse abaulamento e a gente vai pegar o umbigo e inserir ele ou um pouquinho mais abaixo ou na mesma posição, a depender do grau de flacidez do abdômen superior e tira só essa, essa faixinha de pele. Foi isso que foi feito. A cicatriz aqui não tem cicatriz no umbigo, mesmo o mesmo umbigo dela, quando ela fica em pé tem um certo grau de flacidez aqui perto do umbigo, mas não tem flacidez no abdômen como um todo, mas quando ela senta, a gente nota um pouco de flacidez, essas dobrinhas aqui de pele, a cicatriz está lá embaixo, bem escondida, mas tem algum grau de flacidez. Olha o tanto que a gente conseguiu corrigir a diástase e o afastamento do músculo, então você vê a musculatura bem definida do abdômen, o músculo bem fechadinho aqui, mas um certo grau de flacidez. Então, essa é aquela paciente que precisa corrigir a diástase, mas se preocupa em ter uma cicatriz aparente e prefere ter um pouquinho de flacidez. Então, a gente acaba indicando para ela o mini-abdômen. Não fica claro a indicação de abdominoplastia. Por quê? Porque ela não tem excesso de pele a ponto de fazer uma abdominoplastia. Mas se a gente indica só esse mini-abdômen, ainda fica com um pouco de flacidez. Então essa é aquela paciente que está em cima do muro. Ela não tem indicação de fazer abdominoplastia, mas ao mesmo tempo, se fizer um mini-abdômen, pode ser que fique um pouco flácido ainda. Semelhante a essa paciente, a gente tem essa outra. Note que é o mesmo padrão. Pouca flacidez acima, essa tem um umbigo um pouco mais baixo, tem flacidez embaixo e tem a diástase também, o músculo aberto, abaulado ainda, depois da gestação. Só que diferente daquela, essa não queria flacidez nenhuma. Mesmo que ela, não é que flacidez nenhuma, mas queria menos flacidez, porque flacidez sempre pode existir. Mesmo minha filha, eu falo isso para as pacientes, minha filha tem 10 anos, quando ela senta ela tem dobrinha no abdômen. Então é impossível não ter flacidez mas ter menos flacidez, ter a pele um pouco mais esticada. Então ela não se preocupava com cicatrizes, se preocupava sim em ter um abdômen mais plano e a pele mais esticada. Como ela não tinha indicação de fazer abdominoplastia, porque não tinha tanto excesso de pele aqui, a abdominoplastia convencional pega essa pele e joga lá embaixo. Você acha que chega? Não chega esticando. Tem cirurgiões que ao invés de fazer essa pequena vertical aqui, que foi o caso dela, eles acabam colocando uma cicatriz muito alta, mas fica uma cicatriz muito perto do umbigo. Qualquer roupa que você vai vestir, essa cicatriz pode ficar mais aparente. Se você vai colocar um biquíni, você tem que comprar aquele biquíni mais alto para tentar esconder a cicatriz. Então eu não acho isso esteticamente favorável. Então a gente prefere manter essa cicatriz bem baixa. E se eu não conseguir trazer essa pele, é aquilo que eu expliquei lá no... no na, no segundo passo, no exame físico, eu consigo trazer essa aqui, porque daí eu ganho mais pele, estiquei, veio aqui, mas o buraquinho de onde era o umbigo a gente fecha com uma cicatriz reta, foi isso que foi feito aqui. Então a cicatriz de abdominoplastia, a cicatriz reta de onde eu fechei o buraquinho do umbigo e o novo umbigo mais verticalizado, como a gente mostra. E aqui, a cadeirinha aqui atrás, dá para você notar Parece até que ela está em pé, mas não, ela está sentada. Sentada ela tem um abdômen muito mais esticado, uma pele muito mais esticada quando comparado com aquela anterior. Então vamos lá para anterior. As dobrinhas aqui no mini abdômen e o abdômen mais esticado aqui. Quer dizer que todo mini abdômen fica com flacidez residual? Não! Tem paciente que tem uma, uma diástase um pouco menor tem menos pele sobrando, tem uma pele mais grossa, com melhor qualidade, que eu já fiz mini abdômen e a barriga ficou bem esticada. Mas não era o caso dessas duas aqui que tinha a diástase maior, a pele mais esticada e uma pele mais fina. Então ela acabou optando pela abdominoplastia com pequena vertical aqui, acima do pubis ou no abdômen inferior, como queira chamar. Tá bom? Espero que você tenha entendido, que você Procure se encaixar em alguma dessas pacientes aqui e entenda quais são as possibilidades de tratamento para você, quais são as cicatrizes que você pode apresentar e assim você possa ir mais preparada para consulta com o seu cirurgião plástico. Foi um prazer apresentar esses vídeos, esse passo a passo de abdominoplastia, se você gostou curta aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, acione aí o sininho de notificações, se inscreva no nosso canal para você receber notificações nos próximos vídeos e deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado, foi um prazer.